O Bitcoin rompeu o diamante que eu mostrei na última sexta-feira para baixo e a pergunta que fica aqui agora é será que vai buscar o alvo dos 25 mil dólares ou será que isso é apenas uma armadilha para voltar lá para casa dos 30? É sobre isso que eu quero focar aqui no vídeo de hoje, então vamos dar uma olhada, não se esqueça de deixar aquele like aí para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal, se inscreva, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo, amanhã tem um live trade aí, pessoal, às 10 da manhã. Não se esqueça de participar, vai ser muito bacana mesmo. E também não esqueça de criar a conta aqui na corretora Prime SBT para você também poder acompanhar o live trade. Vou estar operando aqui na Prime SBT, inclusive amanhã. Tá? Então, cria sua conta. Link aqui abaixo na descrição, comentário fixado. Uma corretora que é muito fácil de criar sua conta aí. Taxas muito baratas mesmo para você estar operando. Usando o cupom andréfalt 25 você ganha 25% de taxas ainda. Desconto, né? no caso. Você pode pegar criptomoedas, então, índices, commodities, tem copy trading. Com certeza você vai gostar. E também tem um bônus de até 7 mil dólares aí usando o cupom Fault 7 tá? Vou deixar todos os links aqui abaixo na descrição uh, para você dar uma olhada nesses cupons. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo aí né, pelo Discord, uh, vou estar mais presente lá. Também pelo Telegram, se você pode me chamar lá, beleza? Então, caras, vamos lá, vamos tentar responder essa pergunta aqui que não tá fácil, né? aqui agora nesse momento eu vou comentar para vocês a minha estratégia o que eu estou fazendo aqui agora com Bitcoin primeiro aqui vamos puxar o gráfico uh, semanal aqui ó, mostrar para vocês que a gente formou esse esse doji aqui né para o Bitcoin conforme estava prevendo por mais doji com esse diamante aqui né formou basicamente exatamente o que eu comentei na última na última sexta-feira e esse diamante no um topo aqui é um uma, um padrão perigoso né porque quando ele rompe é, para uma direção que ele pode, para baixo no caso aqui, né ele pode buscar essa projeção no caso que eu mostrei na última sexta-feira, seria a casa aqui dos 25 mil dólares, foi exatamente onde ele rompeu aqui agora, daria esse alvo aqui ó, na região dos 25 mil dólares exatamente, pessoal, tá? Agora a questão é essa, será que a gente vai de fato é, continuar essa queda aqui agora ou vamos voltar a subir aqui, rompendo essa região aqui dos, dos 27.800 para cima, né, que a gente tem bastante volume aqui agora, vai ser uma tarefa complicada para o Bitcoin voltar a subir, mas por enquanto, pessoal, eu ainda estou otimista aqui com, com o Bitcoin, tá? vou mostrar para vocês porquê. É, na minha opinião, a gente teve essa correção com uma um grande e forte variação do Open Interest, a gente teve uma queda muito grande aqui do Open Interest, posso mostrar para vocês aqui no. Nosso amigo aqui TRDR, né? Então, o, o pênis é muito forte com esse movimento e está subindo aqui agora, com o preço subindo também, tá? Então, para minha opinião, é um bom sinal, tá? Eu consegui fazer aqui, eu busquei uma ordem de, de compra né? nessas, nessas regiões aqui, que é uma região de stop, com certeza, da maioria das pessoas, né? Muita gente está com stop aqui posicionado. Uh, tava com o stop emocionado aqui na região dos 26.800 e também aqui abaixo dessa região aqui, ó, desse último fundo, tá? Então, eu fiz um preço médio aqui nessa região, tá? Estou com esse long aqui agora, nesse momento aqui, montado para o Bitcoin, tá? Mas caso perder muito essa região aqui, ó, voltar a perder essa zona aqui desse fundo, eu vou estar estopando esse, esse, esse long, né? E, e mudando a mão para um short, tá? Porque aqui, nesse momento, obviamente, uh, o Bitcoin... Tá testando essa linha de tendência aqui do diamante também, né? Que poderia a até botar mais para cima um pouquinho aqui, né? Pra ficar um pouco melhor essa linha, ficaria aqui assim, ó. É, então, o Bitcoin não tá tendo força aqui agora para continuar essa subida, né? Então, para mim, se ele não conseguir... É, se ele perder esse último fundo aqui, na minha opinião, posso, a gente pode virar a mão no short aqui, porque basicamente o Bitcoin ele pode buscar o alvo desse diamante aí, que tá, tá aí na casa dos, dos 25 mil dólares, tá? Mas por enquanto eu estou otimista. A gente teve bastante aqui uh, liquidação, né? Muita liquidação, muita, muita venda no mercado. Tá aí buscou um ponto de liquidez que eu mostrei hoje de manhã cedo, inclusive, para os membros, né? Aqui na Vesco tinha muita liquidez nessa região dos. Agora saiu, né, obviamente, mas tinha muita liquidez nessa região aqui dos 26.800, 26, que é onde, foi, onde o Bitcoin foi buscar. E agora tem bastante liquidez aqui nessa zona dos 28.500 dólares, tá? Então, esse aqui é meu alvo aí, final, para esse long aqui, para o Bitcoin. Se ele voltar para essa zona aqui, eu vou ficar interessado em, em pelo menos fazer uma boa parcial aí, né? Ficar um pouco protegido, tá, pessoal? E na região aqui dos, dos 29.200, eu estou interessado sim, esse Bitcoin ainda deixar uma sombra muito grande. Eu vou mostrar aqui para vocês no High Block, inclusive aqui mostra que tem bastante liquidez nessa zona aqui dos 29 mil dólares, tá? Então, o Bitcoin voltar a subir aqui para essa região, deixando uma sombra aqui, com certeza, pode gerar uma, uma, uma oportunidade, né? Mas... Se voltar, quer subir, pessoal, depois de tipo, pegar essa liquidez, pode ser que a gente vá para casa aqui também, na região dos 30.500 dólares, tá? Então, seria, no caso, é, um short bem arriscado aqui com stop curto, tá? Então, vou avaliar, se ele deixar uma sombra do caso aqui, eu posso avaliar essa estratégia, senão eu vou manter o long aqui até a região dos 30.000 dólares. 30.500 aqui seria uma região interessante para realizar. Olhando o block aqui, meu tempo é para os maiores, ó. A gente vê que tem liquidez até a região aqui dos 30.800, né? Obviamente nem tanto, né? O mais forte aqui agora é a região, essa região aqui, é até a próxima região dos 29.200 e formando muita liquidez abaixo, né? Na região dos 22 mil dólares, tá? O que eu não quero ver o Bitcoin perder na região dos 24, tá? Mas para mim, a região dos 25 já, se começar a perder, é perigoso. Aqui eu tô acompanhando também no, no perfil de volume aqui do High Block. A gente pode ver que tem muito, variação uh, de uma grande abertura de open interest aqui, de. de, de né, open interest nessa região dos 25 mil dólares, que tem que formar um suporte pro Bitcoin, tá? Então, para mim, o Bitcoin precisa segurar acima dessa região dos 25 mil dólares, tá? Aqui abaixo, obviamente, é uma buy zone ainda, mas já fica um pouco mais arriscado. Para mim, é importante ver o Bitcoin segurando acima dos 25 mil dólares, senão a coisa pode ficar bem complicada, tá? Uh, então, caras, eu acho que basicamente é isso que eu tenho para vocês aqui agora, né? Eu acho que não tem mais nenhuma novidade. Eu tô olhando em tempos gráficos menores aqui pro Bitcoin, ver se a gente consegue... se vai ter força aqui agora para romper essa região de 618, né? Seria basicamente essa zona aqui, desse topo, Fundo, ele tem que conseguir ficar acima dessa região dos 27 mil, uh, 27 .500 dólares. Começar a ficar acima aqui vai ser bem interessante para o Bitcoin, obviamente, né? Seria o ideal romper essa região dos 27,800 para cima para ter força, né? Então, caras, agora vai, agora a gente tá nessa definição, é né, basicamente isso: essa definição desse triângulo aqui, desse, desse diamante. Se a gente vai buscar esse alvo para baixo, né? Eu vou estar otimista a não ser que o Bitcoin comece a perder, começar a perder essa região aqui sem formar uma divergência aí bullish no, no, no RSI, tá? Então, eu tô acompanhando isso aqui agora. E é isso, caras, então é isso, qualquer novidade, volto aí, mas amanhã não esqueça do live trade, vou estar aqui às 10 horas ao vivo, acompanhando com vocês o mercado, vamos ver o Bitcoin também, altcoins, tá? e também falar do mercado em geral. Qualquer novidade, volto aqui, eu não falei muito, não foquei muito da SP500 e XY, porque não tem novidade nenhuma, mas se aparecer novidade, com certeza eu estarei de volta aí, beleza? Um abraço, a gente se vê!